Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Marco e hoje nós vamos falar sobre a melhor forma de você conseguir aprender a jogar, cara. E qual que é a melhor forma de você conseguir aprender a jogar? Vou lhe dar aí três segundos para você chutar. Vamos lá. Um, dois, três. Bom, tempo esgotado. Se você colocou aí nos comentários que a melhor forma de você aprender a jogar é jogando, você acertou, meu amigo? e o vídeo de hoje é sobre isso cara eu vou te ensinar a aprender a jogar por conta própria no caso você vai jogar vai adquirir experiência e você mesmo vai aprender a jogar sozinho o que, é que você vai fazer? perceba que estamos é, com algumas cidades em volta você vai precisar ter cidades perto de você e você vai precisar ter água perto de você o rio aqui, né? ok, tudo bonito aqui. Você pode estar perto de uma base de sobreviventes, mas isso não é necessário. Você só precisa ter floresta, cidades ao seu redor e água, basicamente isso. No primeiro vídeo dessa série eu ensinei você a arrumar comida pescando. No segundo eu ensinei você a conseguir água, água limpa, né? purificando a água do rio. E agora eu vou te ensinar a melhor forma de você aprender a jogar, na minha opinião. Você vai montar um acampamentinho aqui, bonitinho na floresta. E você vai analisar a sua situação, você tem que ser bem crítico. Temos água, porém nós não temos comida. Essa, você pode dizer, ah Marco, você tem comida aqui, ó, você tem geleia, leite condensado, essas comidas aqui. Mas isso é uma comida de emergência, mano. O que é uma comida de emergência? Veja só, a geleia enche bastante a minha barra de comida, barra de água, da energia. É uma comida difícil de você conseguir no começo. Leite condensado é bem raro. Se você perver, ele aumenta bastante a sua comida, né? 60 que você vê. Carne seca muito leve, 200 gramas, mata 25 da sua fome. Ou seja, essas comidas aqui são de emergência. O macarrão mesmo ele é uma comida coringa. Você pode produzir aqui massa cozida, você pode fazer massa com carne, você pode fazer massa com cogumelos. E elas vão te dar benefícios extras. Mas o intuito desse vídeo é falar para você se estabelecer na floresta e tentar basicamente fazer um desafio de sobrevivência, cara. Se estabeleça na floresta, perto de cidades, perto de rios... E tente sobreviver alguns dias juntando comida. No próximo vídeo eu vou lançar o desafio de sobrevivência e vou sobreviver alguns dias na floresta. Para mostrar a vocês como que é fácil jogar, como que é fácil sobreviver e dar algumas sacadas. Né? O vídeo de hoje foi basicamente para dar a vocês essas visões. E no próximo vídeo vamos estar tá sobrevivendo, arrumando comida na floresta, é, pegando água... Gerenciando nossos itens. E aos poucos eu vou passando pra vocês a visão de como que eu jogo. Avisos rápidos. Estamos fazendo live de DR toda segunda e sexta-feira. Das nove... Oh, das nove, cara. Das sete às nove da noite. cola lá na live. A gente vai se divertir, vai jogar. E se você tiver alguma dúvida lá, a gente tira na hora. É isso, cara. Temos um grupo no Discord... Os links estão sempre aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você chegou até aqui, valeu, obrigado, tamo junto. Vou deixar alguns vídeos aí caso você tenha interesse de ver. Vão estar na recomendação da própria tela desse vídeo. É isso. Se eu tiver mais alguma coisa pra falar, eu falo no próximo vídeo que vai ser o desafio de sobrevivência. Valeu e até mais e fui.